O mais importante é a direção Alô pessoal, alô amigos do canal, estamos de volta aqui com mais um mais um vídeo é, útil de valor para enriquecimento da nossa, do nosso conhecimento técnico aqui, onde eu busco compartilhar com os amigos do canal. Estou aqui com a caixa de direção elétrica do Honda new Civic 2010, 2011, né? Então, cada problema, o seu problema tem que ser estudado, analisado de forma individual. Essa caixa a gente acabou de tirar do carro ali, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui uma curiosidade diferente da que a gente apresentou em outros vídeos aí. Okay? Normalmente o que acontece é o embuchamento dessa parte. Do lado direito do carro, parte do carona, sofrer fadiga, né? Cansaço, desgaste e ela bater, ela ficar aqui com, com a batida aqui, certo? Não é o caso em 100% dessa caixa aqui. O que pode observar é que desse lado aqui, onde que tem aqui a regulagem, tá a cremaleira com um sem fim que desce aqui, ok? Dessa aqui da coluna. A parte da coluna que engate aqui. Faz conexão aqui. Sem fim. Ele vai até aqui embaixo em contato com a cremaleira. Então, observa que eu vou mexer aqui, ó. Olha como é que bate aqui, tá vendo? No meio. Aqui está no meio. E tem uma folga aqui, ó. Boa aqui na cremaleira. Você esterça por um dos lados, para um dos extremos aqui do sem fim, não dá, ó. Não dá, tá vendo? Percebe? Que não balança como antes. Olha só. Não balança. Por quê? Porque o sem fim, os dentes da cremaleira. Que é a cremaleira do Mineret. Os dentes da cremaleira. Sempre de um lado ou de outro No extremo Aqui ó aqui mesmo. Então sempre, sempre a cremaleira Seja De um extremo ao outro É mais novo do que no meio Então o que acontece Quando chega no fim como está aqui Como é mais novo O contato né, Com o sem fim No fim da cremaleira No fim da cremaleira como é mais novo, tá mais justo. Se eu estou para o outro lado da mesma forma. Vamos ver? Foi toda para o outro lado. Da mesma forma não bate. Está firme aqui, ó. Não bate. Por quê? Chegou no outro lado, no outro extremo. Do sem fim. Dente mais novo do que no meio. Tá mais justo Então o que que normalmente acontece A gente ainda tenta Fazer uma Regulagem No meio aqui ó Mas o que que vai acontecer Essa direção Vai ficar pesada Vai ficar prendendo Vai ficar prendendo Nas voltas, nas curvas E não vai resolver o problema Vai continuar batendo num caso como esse Infelizmente eu sou dizer que é solta caixa Por que, que eu digo isso? Porque Recuperação da cremaleira Olha, eu ainda não acredito Eu sou ainda é, Eu sou ainda cético Em acreditar Que uma Retífica né, Reconstrução Certo Com algum tipo de solda e refazer esse ponto aqui, eu ainda não quero acreditar. Por quê? Que é um risco muito grande isso quebrar, isso travar o sem fim quando roda aqui ele cavalar, certo? Ele pular dente e isso pode acontecer de um travamento da direção. E isso acontece o quê? Pode acontecer um risco, tem um risco eminente de batida. Infelizmente, no um caso como esse. É solta a caixa A gente tenta resolver né O quanto dá pra gente resolver Mas Infelizmente no caso desse Olha como é que bate E é aqui o barulho ó. É aqui embaixo ó. Viu E a gente não analisou no local Não conferiu no lugar Dá isso Forte abraço, gente. Espere que em breve a gente vai estar postando mais vídeos, certo? Para o nosso conhecimento aí, da geral. E esperando que você continue aí se envolvendo cada vez mais em nosso canal. Busca aí compartilhar, né? É, procura aí ativar o seu sininho até o ponto dele surgir aquelas aspas, né? Entre aspas. E assim você vai receber os novos vídeos sempre que postarmos aqui no canal. Na descrição também sempre temos algum material aí, inclusive apostilas gratuitas desse nosso serviço trabalho. Se você se interessar e quiser baixar aí gratuitamente, é só entrar no link e assim usufruir é, de um conhecimento técnico mais abrangente. Ok? Forte abraço!